Shalom, o que significa falar a verdade em amor? Segundo o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim Antes, seguindo a verdade em amor, creixamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Até que ponto é sábio ou correto falar a verdade em amor? É o que Paulo nos ensina nos, nos admoesta nesta passagem. A verdade dita com um espírito de amor é sempre sábia, correta e segura. A verdade falada sem amor pode acabar em pensamentos destrutivos em vez de construir e unir o irmão ou a irmã. Ou seja, ao invés de construir amor e boa vontade entre os homens, Pode destruir o trabalho árduo de um indivíduo ou de um grupo inteiro. Por isso é importante falarmos a verdade, mas ela acompanhada pelo amor, ou seja, ela motivada pelo amor, tendo como alicerce o amor que é Deus. Porque senão, uma verdade que é mesmo verdade sem. É, o amor que é o alicerce de tudo, que é Deus, ela pode destruir a vida do outro. Nós temos que ter cuidado. Quando falamos a verdade, mas devemos usar o amor como base. Os cristãos devem crescer na semelhança de Cristo. Esse é o bom objetivo para o qual Deus está a trabalhar para o bem de todas as coisas em nossas vidas. Romanos capítulo 8. Versículo 28 ao 29 atesta isso. Seria útil para nós considerarmos então como é Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo é? Como é que ele lidava com a verdade e, e, e o amor? Especialmente na maneira como ele mostrava as virtudes da verdade e do amor quando ele confrontasse alguém. Uma maneira abreviada de resumir o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso é dizer que Jesus é a verdade, personificada e também é o amor personificado. Ela afirmou descaradamente o primeiro, ou seja, a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele diz isso no livro de João capítulo 14, no versículo 6. Enquanto demonstrava incontestavelmente o último. Ou seja, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Deus é amor. Portanto, como Deus homem, que Jesus era enquanto esteve aqui nesta terra, era o amor em pessoa que caminhava entre nós, entre os homens. Esse olhar na forma como Jesus lidava com diferentes estratos, diferentes eh, categorias de pessoas dentro daquela sociedade e nós vemos o amor personificado eh, em Jesus. Nós o vemos lidar com as pessoas, ou com as pessoas com a verdade e com o amor ao longo do seu ministério aqui na Terra. Seu encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó exemplifica isso. O facto de ele, Jesus Cristo, ter falado com ela, com a mulher samaritana, ultrapassou fronteiras culturais e sociais daquela época. Demonstrava um amor em comum, ele também, no entanto, abordou com verdade os múltiplos relacionamentos adúlteros da mulher samaritana. Ou seja, Jesus não deixou uh, a mulher samaritana fingir ser simplesmente uma dama solteira. Em vez disso, Jesus falou com a mulher samaritana com amor, e verdade para ajudá-la a ver sua necessidade de uma nova vida e perdão que são encontradas somente nele, na palavra de Deus, nele, em Jesus Cristo. Isso está registrado no livro de João, capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 30. Meus irmãos, ficamos aqui hoje com esta palavra: Shalom.